Na verdade, da onde eu venho, o porquê de estar aqui hoje. É, eu tenho é, uma experiência de 15 anos na área da assistência, né? É, uma experiência que começou com uma contratação, no um serviço público, né? E é desse local que eu falo, de uma profissional que trabalha há 15 anos na área da assistência. Então, assim, eu acho muito legal quando a Juliana fala desse marco, que é a questão da, da, da PNAS, da NOB, é, demarcar o local do psicólogo oficialmente na assistência. Porque esse é o nosso grande ganho. Porque, assim, é, nada surge à toa se hoje isso está demarcado pela política, que é uma construção dos profissionais de experiências anteriores. Então isso eu acho importante a gente estar tá sempre pensando é, Outra coisa que, que eu acho que é importante estar falando É que assim, é, desde 2008 nós, é, eu trabalho no município de São José dos Campos Em São Paulo e moro na cidade de Taubaté E na cidade de Taubaté existe uma subsede do CRP São Paulo Subsede Vale do Paraíba, Litoral Norte Lá, desde 2008 nós temos um grupo que discute psicologia na assistência social Então assim, é um espaço muito rico E que a gente troca Muito experiência, troca muito Angústia, troca Muito, porque esse é O um momento, o um momento de construção Então assim é, Procurem né, As subsedes, a sede de vocês E busquem esses espaços Porque acho que esse é o caminho Da gente desenvolver uma prática Com referência, com embasamento Né? Eu, atualmente, eu trabalho num CREAS né? e, assim, São José tem uma característica um pouco peculiar. É, antes da, do SUAS, ele já tinha muito serviço de proteção ao segmento criança e adolescente. Então, tinha projeto de atendimento à criança em situação de risco, violência doméstica, liberdade assistida, população de rua. Então, nesse momento, é, qual é a dificuldade do município? é de transformar todos os serviços que eram independentes e assumidos pelo poder público num, num serviço único denominado CREGIS, então isso tem sido a grande dificuldade e hoje o CREGIS que eu atuo, ele só atende, ele é um serviço que atende o segmento família então assim, famílias com criança e adolescente em situação de ruas de rua, é, famílias de mulheres vítimas de, de violência doméstica, situação de denúncias de idosos e a gente ainda tem os serviços específicos de violência doméstica, de atendimento à violência doméstica de criança e adolescente e liberdade assistida e outros, né? Mas assim, o que que hoje eu faço lá? Eu, a gente tem um, um projeto que atende especificamente a famílias que tiveram Crianças em situação de acolhimento institucional E essas crianças retornaram Ou para casa, ou para casa de colaterais Enfim, para famílias substitutas né? Então, é, há muito tempo A gente trabalha de forma interdisciplinar Hoje, assim, eu tenho muita consciência De que isso é interdisciplinar Porque a gente já teve a fase do multidisciplinar Onde estávamos lá Era um psicólogo, um assistente social Mas cada um no seu cantinho né? Cada um defendendo o seu conhecimento, aquilo que fazia. É, hoje a gente já consegue, assim, eu, eu acredito que nesse avanço, de conseguir é, conversar entre as profissões, caminhar junto, articular as ações. Né? Nós temos muitas ações conjuntas, existem situações da gente ir para a casa da família junto, sim. Existem situações de fazer um atendimento junto, sim. Né? E, e assim, isso só me levou a, a crescer profissionalmente, né? Por quê? Porque a troca, né, é, constru, a constru, construção em conjunto, ela enriquece muito o olhar, e assim, não tem perigo de eu, de eu tomar o local, o espaço que cabe ao meu colega, porque a minha formação não é aqui lá. A minha formação é a formação do psicólogo. Então, o meu olhar, a minha visão, é a visão do psicólogo atuando. Então, e nisso eu vou contribuir. Também ele não vai conseguir ocupar o meu espaço. Ele não tem formação para isso. E assim, a partir do momento que você se desprende desse medo de que um pode tomar, ocupar o espaço do outro, ou o que, que eu vou fazer? Você acaba crescendo junto com a equipe. Então, assim, eu estava até comentando com a Rosária né, que eu achava que esse marco de colocar uma equipe constituinte de psicólogos e assistentes sociais interdisciplinar né, é, é um grande avanço dos SUAS e também é um grande desafio. Porque, assim, é, você tem que tomar cuidado, você tem medo, tem medo, você é desconhecido, é desconhecido, todo desconhecido traz desconforto pra gente, né? então, mas assim, vale a pena, enriquece o trabalho e quem ganha é a família, porque na verdade o nosso foco tem que ser a família e não é me... essa parte do quadradinho é minha, essa parte do quadradinho é sua, então o foco tem que ser a família, o que é melhor para aquela família? E há algum tempo, né, eu já cheguei a, eu cheguei a compreensão que, assim, na verdade, o espaço individual, ele não cabe à assistência. O, o espaço da assistência é o espaço do grupo. Tá? Então, assim, nem que seja o grupo familiar, mas é o espaço do grupo. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque senão a gente começa a querer atender o... O psi da vida, o subjetivo de tudo, o individual, a gente leva para um atendimento que é clínico. E isso não é estranho, porque a nossa formação toda é voltada para a área clínica. Né? Então, eu acho que isso são algumas coisas para a gente pensar. Na verdade, assim, é, o espaço do social não é o espaço do individual. E se é um espaço, então, grupal, o que, é que me cabe fazer? Isso leva a gente a discutir um pouquinho sobre o que é importante. né? Então assim, lá a gente tem trabalho com um grupo de adolescentes, com um grupo de, de famílias né? e você percebe o quanto é enriquecedor a troca entre eles e o quanto eles encontram as descobertas para os obstáculos que eles estão vivendo. né? Então a gente também se desprende de ter o tempo todo, ter um laudo formado sobre todo o mundo, sobre toda a situação e achar que vai ter resposta para tudo, né? é uma construção, assim como é uma construção a relação interdisciplinar que a gente tem, né? então é isso, é, é se desprender, é ter contato com a população, não dá você, você não pode mais assumir aquela, você aquela, vem aqui que eu sou o bonzinho, eu vou dar conta do seu problema, vamos fazer uns atendimentos que a gente resolve tudo. Não é assim que funciona. Né? É um espaço de aproximação com a família e é um espaço de aproximação com as demais categorias. É, hoje, o grande forte do, do trabalho é a questão da articulação de rede, porque sem a articulação de rede você não caminha. Então, assim, o tempo todo a gente está atrás, da, lá tem muito serviço para atendimento adolescente, criança, né? Então, assim, é atrás, olha, quem são os profissionais que atendem a criança na escola? Quem são os profissionais que atendem na fundação? Quem são os profissionais que atendem nas demais áreas? Vamos trocar um pouco. Quando é necessário, chamamos a família junto. Olha, a situação é essa. Quais são as sugestões de vocês? O que a gente pode fazer para caminhar? Tá? Agora... É, a articulação de rede ela é muito importante, porque sem a articulação de rede a gente não caminha. E, na verdade, acho que é isso que eu queria deixar marcado: que, na verdade, interdisciplinaridade é positivo, é o um grande avanço e é o um grande desafio para o nosso trabalho em suas seja na proteção especial, seja na, na proteção básica. Tá? Mas é o nosso grande desafio, a hora que a gente conseguir é, entrar, é, fazer essa articulação entre os, os saberes, essas interlocuções, a gente vai avançar muito e a coisa vai caminhar. Eu acho que é isso.